Uma das perguntas que eu me fiz quando vi Elder Ring pela primeira vez foi se esse jogo valeria realmente a pena. A temática de mundo aberto logo me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito receoso quando descobri que se tratava de um novo jogo no gênero Souls-like. Pra quem me conhece sabe que nunca fui fã, mas após o lançamento e as críticas positivas, resolvi dar uma chance e me surpreendi. Se você está pensando se vale a pena e não é fã de Souls Like, então fica aqui no vídeo que eu vou te dar 10 motivos para jogar Elder Ring. Lembrando que se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Eu já me impressionei com o mundo aberto da franquia The Elder Scrolls, principalmente com Oblivion e com Skyrim e de vários outros RPGs. Quando comecei a jogar Elder Ring, eu pensei que a temática mundo aberto não poderia mais me impressionar, mas a verdade é que eu estava muito enganado. Elder Ring vai te apresentar um mundo aberto completamente diferente, não somente por se tratar de um novo jogo com esse aspecto, mas principalmente porque cada local explorado de Elder Ring, você vai encontrar inimigos completamente diferentes, itens, curiosidades, cavernas, dungeons e por aí vai. O que torna essa exploração única para mim foi o medo de morrer para algum inimigo desconhecido, mas ao mesmo tempo a curiosidade do que aquele local reservava para mim. Teria alguma arma, armadura, cajado ou algo parecido que pudesse me deixar mais forte e poderoso? Esse é o clímax de Elden Ring e que com certeza é grande ponto desse jogo. Outro ponto interessante nesse aspecto é que cada canto do mundo tem alguma coisa escondida e que merece ser explorada. Você vai sentir cada vez mais necessidade de percorrer cada local que você pode ter deixado passar. E algumas dessas vezes você vai se deparar com gigantes, chefões, castelos. A exploração em Eldering Ring é fascinante, motivante e muito instigante. Das muitas vezes que eu ouvi falar em Souls Like, eu imaginava somente um jogo difícil. Em Edel Ring, no primeiro momento, pensei que seria um Souls-like de mundo aberto difícil. O momento que vivo, pessoalmente, é de experimentar sensações e sempre manter a mente aberta para novas experiências. Foi com essa mentalidade que entrei no mundo do game e logo na primeira hora me deparei com um dos RPGs mais fascinantes dos últimos anos. Eldering, como outros Souls-likes da From Software, tem um sistema único e que funciona muito bem. O primeiro ponto que acho interessante é não ter limitação de nível do personagem. No passado eu fiquei muito decepcionado com o primeiro Baldur's Gate, e também principalmente com Dragon Age Inquisition me lembro muito bem que quando vi que meu personagem estava ficando forte e estava preparado para subir mais um nível o jogo vai e me decepciona me limitando nesse sentido nesse ponto em Elder Ring você não vai passar por isso você pode montar várias builds apesar de ter classes pré-definidas no jogo mas isso na verdade é para te dar um direcionamento para o começo do jogo no late game você pode transformar o seu guerreiro num mago poderoso e outras mudanças que quiser fazer. Apesar dos seus elementos de combate serem conhecidos como difíceis, tenho certeza que você vai se impressionar com Eldering, colocando ele como um grande RPG. E além do sistema de builds, você tem melhorias a serem aplicadas em armas e escudos, magias, feitiços, itens que te dão buffs, como armas de fogo, itens que dão debuff em inimigos e uma vastidão de coisas que todo bom RPG tem. E o mais interessante é que todo item em Ring tem uma usabilidade bem interessante e que pode sim te ajudar numa batalha, muito diferente de alguns RPGs que já joguei e o sistema de itens parece existir sem um propósito bem definido. Escolha sua classe e se prepare para jogar um dos maiores RPGs de todos os tempos. Um dos maiores pontos de um jogo são as armas e armaduras disponíveis para equipar seu personagem. E outro ponto forte de Elder Ring com certeza são as opções que você tem nele. Ao longo da sua jornada pelas terras do game, você vai se sentir motivado a procurar por novidades que podem te deixar cada vez mais poderoso. E o melhor disso é que você pode fazer à vontade, sem ter que seguir uma linha principal do game. A cada chefe que você matar ou inimigo comum, você poderá se deparar com equipamentos interessantes e que irão mudar completamente seu estilo de jogo. Me lembro que comecei meu primeiro personagem jogando com machado e pensei que eu seguiria essa linha. Mas o game me preparou uma surpresa e me presenteou com uma baita espada maravilhosa. Então pensei duas vezes e troquei minha arma. Achei que agora tinha definido meu estilo de jogo com uma espada de duas mãos, mas não. Lá vem Eldering novamente e dá uma linda lança. Pronto, mudei novamente. Acho que vocês entenderam meu ponto aqui. Diferentemente de muitos RPGs que joguei, além da variedade de itens, você também sente a vontade de experimentar. Além desse ponto, a variedade dos itens é linda e muito interessante. Algumas armas possuem habilidades únicas que mudam a forma como você joga. Como eu comentei no item anterior, achei duas armas que me fizeram mudar minha forma de jogar Elder Ring. Nesse tópico quero deixar bem claro que a mudança não será traumática como normalmente acontece em alguns casos com algumas pessoas. Por se tratar de um jogo muito estratégico, quando falamos de combate e chefões principalmente, mudar sua forma de jogar pode ser decisivo para sua vitória. Me lembro que no início tentei derrotar um gigante me esquivando de seus golpes, mas morri incontáveis vezes tentando repetir o processo. Mas isso é uma técnica que leva um tempo para você entender como funciona e conseguir de fato fazer dar certo. Tentei uma segunda opção que seria combater esse mesmo inimigo utilizando meu cavalo. Pronto, deu certo. Derrotei o gigante. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais abrindo espaço para que eu pudesse experimentar coisas novas no jogo, mas vocês podem estar se perguntando se isso não deixa o jogo chato ter que começar do zero um novo estilo de batalha. Digo para vocês que essa é uma das melhores coisas que você vai achar em Elder Ring, e olha que eu sou muito resistente a qualquer mudança. Não somente na batalha que eu digo que Elder Ring mostra que a mudança é benéfica, mas também é bom mudar caminhos, formas de tentar chegar num lugar, ou seja, em resumo, quero dizer que em todos os aspectos a mudança é muito boa em Elder Ring. A experiência de Cyberpunk deixou muita gente receosa de comprar jogos no lançamento. Não é por menos, porque dar 300 conto no jogo que mal funciona é muito ruim. Ou então ter que esperar mais de 6 meses para liberarem bons pets de correção. Estou com mais de 30 horas de jogo e me aconteceram dois bugs que não prejudicaram de forma significativa meu jogo. Estou falando gente, 30 horas de jogo Duas vezes eu fui prejudicado por causa de um bug. Como já dissemos no nosso podcast, vou deixar o link na descrição desse vídeo. A Front Software, desenvolvedora do Elder Ring, é a última linha de defesa. Ou seja, nos últimos anos é a única empresa que desenvolve seus jogos sem muito hype e que faz entregas excelentes em termos técnicos e nos jogos como um todo. Esse mesmo critério que eu acabei de falar se aplica para a Elder Ring que não deixa a desejar nesse sentido. Uma das coisas que me afastavam das franquias como Dark Souls sempre foram os discursos de jogadores dizendo que o jogo é extremamente difícil e punitivo. Na minha cabeça parecia ser um jogo que você teria que decorar os movimentos dos monstros para conseguir avançar. Dessa forma eu nunca quis perder tempo e hoje vejo que posso ter perdido mesmo que provisoriamente uma oportunidade de me divertir. Mas então chegou Eldering e resolvi enxergar as coisas com uma perspectiva totalmente diferente. Depois de jogar e entender um pouco sobre essa linha Souls likes é que você vai sim vai morrer. Mas de forma alguma isso define a proposta do jogo. Eu gosto muito de dizer que para jogar videogame você precisa saber jogar. Mas eu não estou falando no sentido de habilidade e sim de entender a proposta que aquele jogo está te trazendo. Com essa ótica que eu entrei no vasto mundo de Elden Ring e vi que não se tratava de um jogo punitivo e injusto, e sim um jogo que quer que você seja estratégico, ao mesmo tempo te dá liberdade de fazer o que quiser e se impressionar com isso. Antes de avançar nos locais, você tem que se atentar em todos os aspectos para que possa tomar uma boa decisão. Digo isso porque quando eu entro em qualquer local já penso na quantidade de inimigos escondidos, etc. Minha opinião a respeito desses aspectos mais notáveis de jogos Souls-like, como a dificuldade e a morte, é que eles são recompensadores. Vemos nosso avanço, conquistas e o personagem se tornando forte é de bom demais. Sim, The Ring é um jogo difícil, mas nada demais em relação à dificuldade. Acho que existe até um certo exagero nesse aspecto. Morrer não vai fazer você voltar tudo o que você conquistou. Vai fazer você analisar com paciência e inteligência, porque você não conseguiu passar daquele determinado ponto. E se mesmo assim você falhar, você pode optar por explorar outros locais. Quando eu jogava Gran Turismo no PS1, eu lembro da sensação de fazer uma corrida demorada de 60 a 120 minutos e ficar na expectativa de que carro que eu ia ganhar depois de vencer. Então por que eu tô falando de um jogo de corrida num vídeo de um Souls-like? Essa pergunta é simples de responder, porque essa mesma sensação incrível eu senti em Elden Ring. Os chefões ou os boss... Dos jogos Souls-like são notoriamente conhecidos por serem fortes e por matar a grande maioria dos seus confrontadores. Mas eles também têm um detalhe que é o seguinte. Você sempre vai ganhar alguma coisa interessante depois de vencer. Esse fator me anima bastante quando eu encontro um inimigo com a barra de vida gigante na tela. Eu sei que depois de vencer vou ganhar algo único. E esse fator me desafia a ser melhor do que antes para conseguir enfrentar aquele chefão e matar. Não somente isso, os chefões do jogo são bem interessantes, possuem uma aparência única, ataques bonitos e uma inteligência artificial bem trabalhada. Conseguir derrotar um chefão principais e secundários com certeza é um dos objetivos principais de todo jogador de Eldering e da mesma forma que disse anteriormente, se não estiver... Conseguindo derrotá-lo, tenta mudar sua estratégia ou então abandona aquele local por enquanto e volta depois de ficar mais forte. Os chefões de Eldering, como qualquer outro Souls-like, sempre vão ser o ponto forte de seus jogos. The Ring inovou facilitando o jogo multiplayer diferentemente de outros games da linha Souls-like. Caso em algum momento você não esteja conseguindo passar de um boss, fica fácil jogar essa determinada parte em um multiplayer cooperativo de até 4 pessoas. É uma experiência interessante para quem não gosta de jogar sozinho. Durante os momentos que invoquei outros jogadores para participar do meu jogo ou então entrei no jogo de alguém, os servidores se mostraram muito estáveis e não tive nenhum problema de lag ou delay. O multiplayer do game funciona de uma forma inteligente, onde você utiliza um item para encontrar marcas de outros jogadores que podem ser invocados para o seu game, ou então você pode deixar uma marca para que alguém encontre e você seja invocado para o game de outra pessoa. Além do PvE, Eldering também possui um sistema PvP onde players podem invadir seu game. Para quem curte esse tipo de combate é um ótimo recurso, mas quem prefere o corporativo não vai ter seu mundo invadido. Eu não vou usar esse espaço para falar de aspectos técnicos e frios de uma análise de gameplay, mas eu vou utilizar para contar para vocês o que eu senti com a gameplay de Elder Ring. Você começa o jogo, de certa forma, perdido, caso seja a sua primeira vez uma experiência em um Souls-like. Mas logo no início eu achei um local que serve como uma espécie de tutorial. Lá você vai aprender o básico sobre o jogo, e vai te deixar bem mais confortável com as mecânicas do gameplay. Com o passar do tempo, meu domínio das mecânicas foi aumentando e essa sensação é incrível. Digo isso não só pelo combate, mas também nas mecânicas do cavalo, sumons, criação e uso de itens durante a gameplay. Todas as mecânicas funcionam tão bem durante a jogatina que você se sente motivado a querer dominar todos os aspectos do game. Inclusive o Perry que acho uma mecânica mais difícil de Elder Ring, aliás morri muitas vezes tentando usar essa técnica. Em resumo, a gameplay de Eldering Ring tem um nível de refinamento tão grande que ela é um dos motivos para você começar a jogar. Eu disse num dos episódios do meu podcast que Ring está entre o meu top 3 melhores RPGs que joguei na vida. Os outros dois são Skyrim e Oblivion da franquia The Elder Scrolls. Tudo que eu disse nesse vídeo faz parte de um todo e é tão bem integrado que a única palavra que eu tenho para dizer desse game é incrível. Um tempo atrás comentei com alguns amigos que queria tanto jogar um RPG que conseguisse chegar próximo do que eu senti ao jogar Skyrim e que até então eu não tinha achado nenhum parecido. E aí chegou o Elder Ring e suas avaliações. Pensei muito antes de comprar, mas aí eu tomei a decisão e comprei. Comecei a jogar de mente aberta, sem deixar minhas experiências anteriores afetarem meu julgamento e fiquei impactado com tamanha maestria em criar um jogo capaz de abalar a sua estrutura, capaz de mudar sua visão do que os jogos representam. É emocionante, pessoal. Um verdadeiro misto de emoções como raiva, poder, inspiração e superação. Novamente, é simplesmente incrível. Esse décimo motivo quero deixar claro que, se vocês derem uma chance, se empenharem em aprender o game, entender a entrega que a Front Software fez para nós, vocês não vão se decepcionar. Até mesmo aqueles que não são fãs do gênero Souls-like, como eu era. Eu acredito que jogos são feitos para divertir, principalmente. Eu acredito que jogos são feitos para divertir, principalmente. Mas jogos também são feitos para emocionar, te empolgar, sentir raiva e muitas outras emoções. E tudo isso você vai encontrar jogando Elder Ring, um verdadeiro espetáculo. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo de 10 motivos para jogar Elder Ring. Se vocês gostaram, não deixem de curtir e inscrever aqui no canal para que eu possa cada vez mais trazer conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham se sentido motivados a jogar essa obra-prima e não deixem de comentar como está sendo a experiência de vocês. Um grande abraço. Tchau!